Olá pessoal, se você é um líder, assim como eu, e tem desafios de tornar o seu time mais consultivo e seu tempo está muito escasso, eu vou compartilhar com você as três formas para você alcançar melhores resultados com o seu time e treiná-los periodicamente. Vamos lá. Aliás, antes de seguirmos, se você está chegando pela primeira vez e fizer sentido para você esse conteúdo, dê um like, ative o sininho que você vai receber notificações dos novos vídeos toda semana. E aproveite e deixe seu comentário, porque pode ser que você tenha uma dúvida e nós podemos responder em outro vídeo. Vamos lá! As três formas são, primeira delas, quando nós temos as reuniões de pipeline, as reuniões de tomada, que são aquelas reuniões na virada de um período. Na virada do mês, na virada de trimestre, ou até mesmo nas reuniões diárias. Mas eu quero dividir com você como você treina o seu time na primeira reunião do mês. Pensa que você, nessa primeira reunião, vai tratar do resultado do período passado e direcionar o seu time para projetar o resultado futuro. E você vai fazer uma reunião individual com cada profissional do seu time. A reunião one-on-one. -on -one. O que você vai ter que fazer? você vai precisar entender por que, que ele atingiu meta no mês passado, se ele não atingiu, por que, que não atingiu, quais são os gargalos, quais são os gaps, né, que são as oportunidades de melhoria, para você ajudar esse profissional no próximo período a recuperar esse resultado e alcançar a sua meta. Afinal de contas, um dos papéis que nós temos como gestor, como líderes de equipes comerciais, além de cobrar o resultado, é ajudar o time a chegar no resultado. Isso é o que faz diferença. Então, o que você vai fazer para treinar o seu time nessa reunião, que já faz parte da nossa rotina? Você vai olhar para o futuro, quer entender, com base na meta que o profissional precisa alcançar no próximo período, quanto que ele tem de negócio provável? Qual que é o pipeline que ele tem? E aí você vai fazer algumas perguntas para descobrir se aqueles negócios realmente vão acontecer. E aí você vai discutir um negócio e você vai perguntar para o profissional qual é a necessidade desse cliente? Como é que o cliente se imagina resolvendo isso? Por que, que você propôs esse produto? Deixa eu entender um pouco melhor. Você está falando com o decisor, não está? E aí você vai fazer algumas perguntas que você faria se você fosse o profissional de vendas que estivesse atendendo o cliente. Se o vendedor do seu time é um vendedor que atua de forma mais transacional e menos consultiva, adivinha o que vai acontecer? Ele não terá algumas respostas. E aí você vai provocar com que o profissional do seu time crie uma nova conexão neural. Ele começa a perceber que não adianta só entender qual produto ou serviço o cliente precisa, qual é o preço que ele vai propor, qual o prazo ou a disponibilidade, mas ele vai ter que começar a se questionar para que, que o cliente precisa disso? Qual é a real necessidade? E aí você começa a tornar o seu time mais consultivo. Por quê? Porque você vai fazer perguntas para ele que ele deveria ter feito para o cliente. Então essa é a primeira forma de você treinar o seu time. A segunda forma é quando você acompanha o seu time fazendo uma visita. E essa visita pode ser presencial, pode ser online, né? pode ser uma, uma atuação multicanal, porque o profissional está muitas vezes se reunindo de forma online, ou pode ser que ele esteja conversando com o cliente no telefone. E você vai fazer o quê? Você vai observar e vai dar um feedback de como está sendo a abordagem, de como está sendo o processo de mapeamento das necessidades e qualificação da oportunidade, como que ele está fazendo as propostas, como ele está apresentando a solução e amarrando o processo de fechamento. Até mesmo como ele está lidando com objeções, caso apareçam, como que ele está negociando. E aí você vai dar um feedback. Então essa é a segunda forma de você desenvolver o seu time, porque isso já faz parte da nossa rotina como líder comercial. E a terceira é você reunir o seu time e fazer simulações de vendas. Porque com isso, você traz desafios que são encontrados pelos times de vendas junto aos clientes, e aí você aproveita esse momento para ter um que vende, outro que compra, alguns observam, e aí você amplia a visão desses profissionais. E aí você faz simulações, e através de um feedback estruturado, você faz com que o time troque experiência e você, como líder, treine o seu time em processo de venda, como influenciar o processo de compra, em produto, argumentação e muito mais. Sacou? Três formas de você desenvolver o seu time. Reuniões, que você discute negócios, acompanhando a tua ação comercial e fazer eventos específicos. E claro, você também pode contar com a Bravend para te ajudar a desenvolver programas específicos. Mas independentemente disso, de você ter uma empresa que o ajude, todo líder precisa assumir o papel de treinador. Isso é fundamental. Se isso fez sentido para você, deixe um comentário, dê um like, compartilhe com algum amigo gestor, compartilhe com pessoas que precisam desse conteúdo para tornar sua liderança mais inspiradora, mais efetiva e que ajude o time a performar mais, compartilhe com essas pessoas. E se você quer receber conteúdos semanais, toda quarta-feira, às 8 horas, nós soltaremos um vídeo novo aqui no canal. Então ative o sininho que você vai receber essa informação sobre vendas, gestão, negociação e muito mais. Um abraço e até o próximo vídeo.